Calma, jovens! Calma, jovens! Não se assustem nem com a vinheta, nem com o cenário, nem com a gente. A gente veio aqui só dar um comunicado para vocês. A gente veio comunicar que vamos mudar temporariamente o nosso foco nacional para estadual. Por Mas... quê? É, por quê? Porque nós trabalhamos aqui no Espírito Santo no encontro, e no encontro regional de mocidade que acontece todo o carnaval. E nesse encontro nós somos uma das equipes de trabalho que atuamos, então nós temos que preparar trabalhos antes, durante e até depois, às vezes, desse encontro. E esse encontro chama-se MES, e estamos na 34ª edição. MES significa Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo, e a 34ª edição chama-se, aliás, um encontro... tem o um tema, Semeadores de Esperança. Semeadores de Esperança, ao futuro... Capazes de evoluir. Então, se você é de outro estado Mas quer continuar acompanhando o nosso trabalho A Natália vai falar para vocês o que vocês podem fazer Depois desse soco que ela me deu <risos> Eu tenho que falar também, seu macalhão. Retorno do vídeo, então você fala depois. Retorno do vídeo Então, então se você curte o nosso canal E gosta de assistir a gente Vocês podem curtir a página do MS. Que lá você vai encontrar nossos vídeos E o que vai rolar sobre o encontro e você, que é do Espírito Santo e quer saber um pouco mais do que é esse negócio, você nunca foi quer ir, fica ligado aqui no nosso canal que a gente vai ter muita dica pra você que nunca foi ou que já foi nesse encontro ou quer conhecer um pouco mais. Não, Thiago. Não é na página do nosso canal. É na página do MES e IETA é parado temporariamente. É, foi isso que eu quis dizer. Lá na página do MES, vocês vão ter todas essas informações, vídeos, etc, etc, etc. Logo depois do carnaval, a gente volta com a nossa programação normal. É isso aí. Yeah! yeah!